Olá, tudo bem? Meu nome é René Ricardo e sou empreendedor digital desde 2014. Estou gravando este vídeo para te dar uma dica bem bacana para vender no Hotmart constantemente. Bem você sabe que gerar vendas de produtos digitais não é uma tarefa fácil. Você precisa ter duas coisas, tráfego e relacionamento. Gravei um vídeo anterior falando sobre o segredo do marketing digital e no final deste vídeo você poderá clicar para assistir. Eu tirei um print da tela do Hotmart na minha conta para te mostrar que tive várias vendas de um único produto que me paga uma comissão de R$ 8,57. Parece pouco mas as vendas estão acontecendo diariamente, apenas com uma técnica ou estratégia simples que apliquei no final do ano passado e que começou a gerar resultados inesperadamente e de forma constante. Bom como afiliado no final do ano de 2015, peguei um produto de preço baixo no valor de 29,90 e gravei um vídeo para o YouTube e coloquei palavras-chave relacionadas ao produto que estava recomendando, e durante três meses ou seja, janeiro, fevereiro e março não aconteceu nada, quando de repente a partir de abril fiz uma venda e daí começou a vender de forma automática. Comecei a tentar entender o que aconteceu e vi que gerei tráfego trazendo pessoas ao vídeo através do conteúdo, gerando também relacionamento e as pessoas foram se engajando com o vídeo com comentários e pedindo o link de afiliado para clicar e comprar o produto. Fica aqui minha principal dica para vender constantemente no Hotmart, escolha um produto de preço baixo dentro do seu nicho de atuação, faça um artigo explicando sobre o produto e faça um vídeo ou um artigo e pronto a receita é esta, se quiser ter resultados mais rápido utilize o Facebook Ads para promover este material, no meu caso deixei gerar tráfego orgânico que achei melhor. Espero ter te ajudado, se você gostou do vídeo dê um like, inscreva-se no canal e nos ajude a crescer. Abaixo na descrição do vídeo acesse o curso Fórmula Negócio Online do Alex Vargas Veja como ter um negócio digital de verdade, um abraço e até mais.